Ó, quero falar rapidinho de McLaren e Aston Martin, que também lançaram seus carros essa semana. É... uns lançamentos excelentos, né, gente? Pelo amor de Deus, assim. Aston Martin é um RB18 pintado de verde. Puxa, nenhuma de novidade. verde britânico. Nossa, e o carro da McLaren, meu Deus, que coisa feia. Puta que la merda, McLaren. Que horror, Gui... McLaren e Aston Martin, dá pra esperar alguma coisa? Assim, a cara do Alonso na apresentação, pra mim, já diz muito que vai ser o ano da, da Aston Martin, porque ele tava num bom humor que, olha, se ele pudesse Muita pegar... Gente, né? Se ele pudesse pegar aquele pentelho que perguntou pro Lance Stroll sobre o melhor piloto, o Stroll respondeu que era o se ele pudesse pegar aquele pentelho e dar uns cascudos no pentelho, ele tinha dado. É, tava esbanjando sorrisos, né? Felicidades, alegrias, né? Eu não, não tava... Carinha de pouquíssimos amigos o Alonso, né? Mas acho que não tem, que não, não vão ter grandes evoluções aí da, no, do lado da Aston Martin, não, né? Fica a questão da gente saber como realmente como vai ser a temporada do Alonso, né? Como vai ser a temporada no um carro novo, com uma equipe nova, né? Saiu um pouquinho da zona de conforto que era ali a Alpine Bar Renault, né? Vamos ver como é que ele vai, vai reagir na, nessa temporada, como é que ele vai mostrar, né? O que que ele vai mostrar? E assim, o Stroll a gente também não espera muita coisa, né? Vamos então, Sendo bem sinceros, vai somar um pontinho ou outro aqui a colar, mas nada também de, de excepcional. <coughs> Perdão. A McLaren eu acho que é, vai ser agora sob a liderança e a batota do Norris, né? Vamos ver como é que ele vai conduzir a equipe é, nessa temporada, né? Saiu um pouquinho da sombra do Ricardo, por mais que o Ricardo não tenha, não tenha feito grande... Uma grande, grandes temporadas na McLaren é, é um nome de, de peso, né, que, que, que, que, de certa maneira, pode até intimidar, mas eu acho que não foi o caso, não foi bem o caso. E o Piastri veio aí, né, vamos ver, depois dessa polêmica toda com, com, com a Alpine, né? essa questão da renovação de contrato, o que, que o Piastri vai, most, vai mostrar de talento, né, se, se o que ele mostrou nas categorias de base vai se apresentar. Né, nesse ano de 2023, né? Eu acho que são algumas questões que a gente vai ficar de olho, porque esse carro aí, sangue de Cristo, tem o poder, porque olha, tem que ter coragem para botar um carro feio desse na, na pista. E é, Aston Martin, McLaren, puta que pariu, o que fizeram com essa McLaren? Meu Deus, que carro feio! É, cara, eu, sinceramente, o lançamento da Aston Martin, eu, eu confesso que eu fiquei decepcionado. Porque o carro é basicamente o mesmo do ano passado, né? Em termos de pintura, é muito parecido. E a Aston Martin lança carros bonitos. Esse é... eu, eu, eu achei lindo o carro da Aston Martin de 2022. E é... eu acho que eles também, né? Porque fizeram, trouxeram praticamente o mesmo carro para esse ano. Então, eu já imaginei que eles fossem copiar alguma coisa de outras equipes. Porque é, é o que a Aston Martin tem feito mesmo. Mas bem decepcionado, sim, com o lançamento do carro. Porque esperava alguma coisa. Agora eu tô bem é, curioso para ver como vai ser a temporada do Alonso na Aston Martin, sabe? Porque é, a, a cada ano que passa, a Aston Martin perde terreno no grid, né? Então, é, a, a, ela fina, terminou a temporada numa, numa, numa crescente, realmente, a, ela conseguiu terminar 2022 numa crescente, mas o papo de que quer se tornar uma potência dentro do grid já tem sido falado há algum tempo e nenhum passo à frente de verdade é dado, isso é um fato. Então eu fico curioso para ver como vai ser a postura do Alonso com um carro que não necessariamente vai oferecer competitividade a ele, é um carro que não tem oferecido competitividade nos últimos anos, por exemplo, e o Alonso é um cara que a gente sabe que ele se esquenta, é um cara que a gente sabe que ele se ria. é um cara que reclama publicamente, não faz questão de, de segurar, né? Então, sobre a Aston Martin, a minha curiosidade segue sendo como vai ser a primeira temporada do Alonso lá. E a McLaren, cara, eu não sei o que te dizer sobre a McLaren, não sei dizer como que a McLaren decidiu optar por esse laranja é, que nunca fez sentido na minha cabeça, para ser sincero, nunca gostei desses carros. E se o do ano passado eu já achava feio, o de 2023, nossa senhora... Que carro feio! Que carro feio! O carro da McLaren é um carro para mim, né? Claro, é o carro mais feio do grid por alguma distância, por alguma distância. É realmente muito feio. Então, eles fizeram até uma pintura alternativa no ano passado, se não me engano, foi no GP de Singapura, é, que eu achei mais bonito do que do que a do que a pintura normal do carro. Apesar de também não ter achado grande coisa, mas a Ainda achei melhor do que a pintura normal do carro. Então eu não tenho tanto assim para falar sobre o lançamento da McLaren. Achei o carro muito feio, realmente, o carro mais feio de todos. E, e foi o oposto da Alfa Romeo, por exemplo, porque a Alfa Romeo me surpreendeu positivamente. Eu não esperava ver um carro tão bonito assim. A McLaren, eu, enfim, eu achei que enfim, eles conseguiram piorar e eu realmente não esperava por isso. E, e é isso, em relação à temporada da equipe é claro que não dá para fugir do fato de que eu estou curioso para ver o Piastri na Fórmula 1 depois de tudo que aconteceu no ano passado, depois de imbróglio, coisa que foi parar na Justiça, depois da comissão ter que resolver quem poderia ficar com o piloto. Então é isso. Acho que o que mais me chama a atenção nessas duas equipes não é realmente o carro, e sim o fato de ter dois pilotos que vão participar de uma temporada pela equipe pela primeira vez.